Oi, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre cor das facetas, né? Como que você chega numa cor ideal da faceta? Todo mundo quer ter dente clarinho hoje, né? Normalmente a gente segue uma escala de cores, né? Hoje em dia existe uma escala mais clara do que a tradicional, que é a escala Bleaching. E as escalas, elas têm tonalidades de mais opaco ou menos opaco que seria uma faceta mais translúcida. E a faceta ela tem por características é, de ser uma, um material muito fino. E o que, que normalmente acontece? Quando você coloca a faceta sobre o dente, que a gente vai chamar de substrato, a cor do dente acaba influenciando um pouco na cor da faceta. Eu coloquei aqui esse papel, é, seria uma faceta, imagina uma faceta muito clarinha e você vê que ela muda de cor. Aqui você vê, imagina que esse papel é a faceta, e você vê aqui, ó, ela fica mais preta, ela fica mais branca e vai mudando de cor. Conforme a gente muda aqui, olha, aqui ela fica mais azul. Então, o substrato do dente acaba influenciando na cor da faceta. Se você coloca, imagina esse bloco aqui, olha, são várias folhas e todo branco. Se você colocar aqui na frente, ele vai permanecer o branco dele. Mas... Na faceta, você tem que ter esse cuidado. Então, o que é importante? Você conversar muito com o seu dentista. Você prefere cor? Você quer uma coisa que seja mais opaca e talvez pareça um pouquinho mais artificial? Ou você quer uma cor mais natural, pegando as nuances de cor do dente? É bem importante para que você chegue no resultado final dentro do esperado. Tá? Normalmente, a gente escolhe a cor de acordo com o substrato, e do que, que o paciente quer. O carioca normalmente prefere um branco bonito e saudável, né? Mas tem gente que quer aquele branco que fica artificial. Então é muito importante quando você fizer a tua faceta, você conversa bastante com o teu dentista sobre cor de faceta. Eu estou aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente se encontra no próximo vídeo.